Tô de volta pra analisar mais um inventário multimilionário de skins de CSGO. Dessa vez a parada é um pouquinho mais bruta, galera. A gente tá com essa minissérie aí no canal em busca do inventário mais caro do mundo. E olha, se esse inventário que a gente analisar hoje não for o mais caro de todos, ele tá entre os maiores. Pessoal, hoje a gente vai dar uma analisada no inventário de mais um colecionador da China. É esse perfil aqui e o nome dele tá em chinês, aqui embaixo é escrito ZJ. Ele já se chamou no passado semana, device, vários nomes diferentes aí em chinês. E esse Recentemente esse cara tava com uma skin no inventário dele, que é muito lendária. O macaque recentemente recebeu quatro dignitas nesse craft muito louco aí, custando 400 mil reais. Bom, vamos chegar aqui no inventário dele e ver o que que tem aqui dentro. Eu fiquei assustado quando eu vi as skins que estão aqui no inventário dele. E o preço também é absurdo. No fim do vídeo vocês vão descobrir quanto que vale o um inventário completo dele e se é o maior, o maior de todos.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 de cara, a gente já vê que tem uma skin lendária aqui no inventário dele. Uma Gangnir com quatro dignitas. Mas eu não vou pela ordem que tá aqui. Eu vou colocar os itens mais caros na frente. Olha o tanto de item, mano. Só pausa aqui nessa tela. Olha o tanto de item caro que esse cara tem. Começando aí com luvas Pandora Factor New. Uma luva que custa aproximadamente 140 mil reais. Aí logo depois tem uma HAL aqui. Essa é uma famosa skin, tá? HAL 0.059 com dois titans que é duplicada. Mas essa daqui também recebeu dois Vox. Estamos falando de uma skin, galera. Que fica entre 250 e 300 mil reais, cara Eu não sei o certo o preço dela, tá? Eu nunca fui atrás de comprar uma house assim Mas ela é muito louca com esses dois Vox Além dos dois Titans, né? Próxima skin Alp Dragon Lore eu não sabia que ele tinha essa skin, mano. Agora, ele mandou muito bem, pessoal. Alpe Dragon Lore com quatro Titans. Essa skin aqui tá na casa dos 800 mil reais. É um item lendário demais. Eu, particularmente, não acho tão legal a combinação de Dragon Lore com Titan. Mas tem muita gente que acha lendária essa skin e esse adesivo também. Logo depois temos aqui uma faquinha carambit. Deve estar tá bem bonitinha. Nem tanto. Ele tem uma Gangneer para combinar com a Dragon Lore. Né, mano, pra fazer um kit aí reverso, sei lá. E é uma escolha muito maneira essa Alp Gangli. Sem os adesivos, ficaria aí na casa de 50 mil reais por causa desse float baixo. E, meus amigos, tem quatro dignitas, né? Esses quatro adesivos aqui hoje custariam aproximadamente 400 mil reais. Cara, é um craft relativamente novo e muita gente tá curtindo esses crafts com os dignitas. Cara, só essa primeira linha aqui, velho, a gente já tem quase 2 milhões de reais, tá? São cinco itens na primeira linha aqui desse inventário. Agora, ainda. Oh, tem uma wide de lotos aqui, mano. E não é qualquer Wild Lotus. Essa com 4 Reason é muito desejada pelos colecionadores chineses. O Reason é um dos adesivos que passou aí o preço de 200 mil reais cada um desses stickers. Então se alguém quisesse fazer esse craft hoje, a gente estaria olhando pra mais de 800 mil reais apenas os adesivos. Mais os 50, 60 mil reais dessa cada, dependendo do float dela, né? É uma skin fantástica, mano. Muito louca, demais. Eu gosto pra caramba. Muita gente também curte. Aí ele tem uma outra luvinha aqui, Amphibios. Que tá custando a casa de 30 mil. Reais Factor New, mais uma Houseinha, dessa vez sem Stash Track, 25 mil reais Ela, bioneta dopper Safira Muito bonitinha essa faca, mano, tem a Rubi também, né, kit dopper, que se Preze, tem que ter a Rubi e a Safira Da mesma faca, e aí tem mais facas Aí no inventário dele, olha essa Glock Que isso, mano, eu não paro de ser surpresas Com o inventário desse cara Vai ter uma skin em particular, que eu vou mostrar Daqui a pouco, vocês vão bugar, daqui a pouco eu mostro Ela, mas vamos ver essa Glock primeiro Uma skin que, sem dúvidas, chega perto de 300 mil reais, tá, galera? Glock com quatro buy Powers, mano. Muito louca, sem mancada. Olha isso, velho. Muito louca mesmo, velho. Mano, o cara tem muita faca, não dá pra ficar mostrando todas, mas tem muita faca aqui no inventário dele. São 35 páginas de itens, a gente tá vendo só a primeira. Mais uma skin aqui me chamou muita atenção, que é SM41S Print Stream, Start Track, float baixíssimo, com 4 Vox, craftada há pouco tempo. Skin que deve estar tá variando aí na casa de 400 mil reais, mano. Na outra página, aquela cara que eu falei, Mesma ideia dessa m 4 s que a gente acabou de ver, mano, também. Aproximadamente 400 mil reais foi gasto pra craftar essa skin aqui. É uma skin muito louca, eu buguei, mano. Buguei totalmente quando eu vi o craft dela, fiz vídeo e tal. achei muito louca. Na real, é Stash Track, né? Mas vamos ver sem Stash Track aqui pra ver os adesivos melhor. E olha, eu acho que a gente já tá chegando em 4 milhões de reais em skins, tá? Só as que eu vi até agora. Tem muita faca aqui também, velho. Nossa, mano. Achei uma taloninha Blue Gem aqui. Esses colecionadores High tier sempre tem facas Blue Gems, né? E aqui também achando de alma Talon, provavelmente tem mais Eu vou dar uma busca aqui por todas as skins Aquecimento de aço dele Ele também tem uma Paracord Knife Blue gem. E entre essas AKs casa aqui também tem uma Blue Jam muito insana Vamos chegar nela já já Olha essa Desert Eagle que irada Muito da hora esse craft 4 Vox Rato 2015 O adesivo mais caro aí dessa coleção galera Que tava custando acho que 6 mil reais A última vez que eu chequei, algo próximo disso Ou seja, mano, cara Essa skin aqui, velho, pra fazer um craft dela hoje 20 mil reais em adesivos, mano Não é pouca coisa não, bicho E tá aqui, nessa página A skin mais insana do inventário dele Olha isso daqui Ai, ai, tá me dando uma raiva Todo inventário que aparece aqui nessa nossa série De inventários grandes e tal Tem uma 661 com quatro Titans, mano É inevitável, vou ter que pegar uma skin dessa pro meu inventário Tá ligado? E o bom é que agora eu sei o preço correto dessa skin aqui, tá? Fiz a minha pesquisa Conversei com colecionadores que tem 661 com quatro Titans Essa daqui tem o um float 0. 22. É muito bonita, tá ligado? Muito massa mesmo, mano. Tô considerando, no momento certo, pegar uma dessa aqui pro meu inventário. Ou essa, ou uma parecida, né? O cara tem que tá afim de vender, né? Obviamente. Mas olha só o pombinho enjoado dele, mano. Talon 661. Bom, vamos falar do preço dessa skin, tá? Ó, galera, fontes confiáveis me dizem que o preço dessas AKs gira em torno de 950 mil yuans Até um máximo de 1 milhão de yuans pra esse float aí, que é o de teste com quatro titles Então estamos falando de perto de 750 mil reais E olha só, eu puxei o preço aproximado do inventário desse colecionador Num Discord aqui que analisa os itens E tá dando um mínimo de 955 mil dólares Ou seja, acabamos de avaliar um inventário de quase 5 milhões de reais Galera, só as skins principais Desse colecionador Tirando todos os outros itens líquidos, tá? Que são muitos, por sinal Só de fato ele tem três páginas Mas enfim, só esses itens estão aparecendo aí na tela As AKs, as Alpes, as M4 Tá dando 4 milhões de reais A minha conta, velho O cara tem muita grana em skins CSGO, mas não, não é o inventário mais caro do mundo, tá? A gente vai continuar nessa saga, a gente vai descobrir o inventário mais caro entre todos os inventários de CSGO, pra você acompanhar essa série é se você tá inscrito aí no canal, e já aproveita e deixa um likezão, comenta o que, que você tá achando aí dessas análises de inventários de gringos, tamo junto demais a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal eu também tô postando shorts agora, então eu recomendo você abrir aí a página do canal, assistir tudo que tem de conteúdo, que é sempre muito legal, informativo e ajuda você que tá entrando aí no mundo de skins de CSGO, tamo junto galera Falou!